Olá, de volta à disciplina gestão estratégica de pessoas. Eu sou Geraldino Caridio de Araújo e esse é o nosso módulo 2, Processos e Subprocessos de Gestão de Pessoas. Alguns autores vão chamar de práticas, sistemas, subsistemas, etc. Mas aqui a gente chamou de processos e subprocessos. Bom, vamos entender esses processos e subprocessos como etapas. Então, uma primeira etapa, né? que a área de gestão de pessoas precisa pensar, organizar e etc. é o recrutamento. O recrutamento abrange um conjunto de práticas e processos usados para atrair candidatos para as vagas existentes ou potenciais. O recrutamento deve ser efetuado em uma unidade centralizada e é uma atividade permanente sendo apenas intensificada nas ocasiões em que existem vagas é apenas a primeira etapa de um processo que termina com um contrato definitivo após o período de experiência. Quando a gente, de forma bem simples assim, né? quando a gente fala de recrutamento, a gente está falando de divulgar uma vaga. Vai um pouquinho além, né? porque é um processo contínuo na organização. É, a área de gestão de pessoas, ela precisa estar pronta para receber continuamente é, currículos, informações sobre os candidatos. E aí, quase todas as empresas mantêm um cadastro de candidatos. Às vezes isso pode acontecer pelo próprio site da empresa, que tem um link, né? Trabalhe conosco, alguma coisa nesse sentido, ou mais elaborada, no qual as pessoas colocam ali seus dados ou anexam um currículo. Ao se abrir uma vaga, o ponto de partida para o recrutamento é a pesquisa nesse cadastro. Então, assim, já que tem um banco de dados, né a empresa abriu uma vaga, vamos verificar se nesse cadastro tem as pessoas com esse perfil que está sendo solicitado. A pesquisa tem de ser feita em função das características que se deseja para a pessoa que deve ocupar a vaga. A maioria das grandes organizações dispõe de um banco de dados em computador para facilitar a busca. Mas quando a gente fala de recrutamento, a gente também fala de divulgar a vaga na universidade, num ponto de ônibus, no jornal. Então existem várias formas da gente divulgar o recrutamento. E aqui eu preciso reforçar também que existem dois tipos de recrutamento: o recrutamento externo, e aí para isso, né, divulgar a vaga fora, verificar banco de dados, etc., currículos, ou um recrutamento interno para os colaboradores. Então, a gente faz uma promoção ali, né? Olha, vai ter um, tem um cargo de gerente e a gente vai promover os vendedores. Então, a gente pode fazer um recrutamento interno para essa vaga de gerente. Havendo necessidade ali entre os vendedores, né? Faz o recrutamento externo para alguém entrar como vendedor. Ah, existe um ponto-chave quando a gente fala de recrutamento. O ideal é que ele consiga o máximo de pessoas. O recrutamento, né? Um dos indicadores que o recrutamento deu certo é quando aparecem muitos candidatos para uma vaga. Então, olha, deu certo, a gente divulgou no canal certo, então tá tudo ok em relação ao recrutamento. Uma vez né, que os candidatos vêm à organização, uma vez que a organização chama os candidatos ao banco de dados, a gente precisa fazer um filtro desses candidatos. E aí entra a nossa segunda fase, segunda etapa, a seleção desses candidatos. A seleção abrange um conjunto de práticas, processos, usados para escolher, dentro dos candidatos disponíveis, aquele que parece ser mais adequado para a vaga existente. Como mais ad adequado, a gente vai entender aquele que tem melhores condições de se ajustar à empresa, ao cargo e conseguir um bom desempenho. A seleção é a segunda etapa do processo, que começa com o recrutamento e termina com o contrato definitivo. A gente está reforçando isso ao longo dos, dos slides. É... A seleção, então, são várias técnicas, existem várias técnicas de seleção que vai filtrando aí os candidatos ao longo desses processos. Uma boa seleção deve considerar que deve-se dar preferência aos candidatos que possuem habilidades, atitudes, comportamentos e conhecimentos requeridos pela empresa, que são difíceis de serem adquiridos por meio de treinamento como habilidade de lidar com as pessoas, de ouvir o interlocutor, de não perder o controle de si, o conhecimento de si próprio, das suas limitações e dos seus pontos fortes. As, as leituras vão mostrar algumas técnicas de seleção, mas a gente pode citar aqui algumas, né? Podem ser feitas dinâmicas, podem ser feitas provas, avaliações, podem ser feitas entrevistas. Então existe uma série de... De etapas que a seleção pode fazer para chegar na pessoa mais, nas pessoas mais indicadas para ser selecionada. Uma coisa importante que é, é preciso reforçar aqui, a área de gestão de pessoas, ela vai fazer todo esse processo e ela vai no final desse processo indicar um pouquinhas pessoas, né? duas, três, que se, que se encaixam naquela vaga. É, a decisão da contratação não é da gestão de pessoas, mas sim da gerência que requisitou aquela vaga. Nós, de gestão de pessoas, a gente faz todo o processo. Chega ali um pouquinho as pessoas, né? A gente fala de filtro, etc. Ficaram duas, três pessoas. E aí a gerência que vai trabalhar diretamente com essa pessoa é quem bate o martelo e escolhe a pessoa que vai ser contratada. Existe uma coisa bem interessante que Lacombe, o autor, ele chama de integração e tem outros autores que vai chamar de socialização. Então, assim, a pessoa passou no processo seletivo, foi contratada, etc., então ela precisa ser integrada à cultura da organização. A integração consiste em informar ao um novo empregado os objetivos as políticas, os benefícios, as normas, as práticas, os horários de trabalho, bem como explicar quem é quem na empresa, como funciona o serviço de apoio, o que é o que não é permitido, ou seja, qual é a cultura da empresa. Pessoal, essa integração ela pode ocorrer de várias formas, e também ela pode ser em várias etapas. É bem comum que a integração, que na integração... Seja passado um vídeo do fundador, um vídeo da história da empresa. É bem comum na integração, né, os funcionários conhecerem todos os setores, passearem por todos os setores. Isso é bem comum com os nossos processos de integração. Preciso reforçar que essa pessoa que está entrando na organização, ela tem alguma cultura. Ela tem uma cultura, alguma experiência em outra organização. E aí a ideia aqui é padronizar. Então, olha, você está chegando, né? Aqui, nessa organização, é essa cultura, é esse horário, é assim que a gente trabalha. Então, é uma forma de agilizar esse processo desse novo colaborador, desse novo funcionário. Algumas empresas, dentro dessa integração, elas oferecem um, um treinamento extenso, que pode durar vários meses. Ou, em outras organizações, isso vai se resumir em alguma conversa de minutos. assim Então, o, o candidato né, que passou pelo recrutamento pela seleção entra na integração. A integração pode ser uma conversa de alguns minutinhos e alguma pessoa vai lá e explica para ele como é. Ou pode ser um, um processo extenso. Né? Olha, vamos assistir aqui o vídeo do fundador da empresa, vamos ver o histórico da, da organização, vamos passear agora nos setores, vamos conhecer as pessoas. Então, isso depende de cada organização. É preciso muito cuidado com o que se diz ao um ser admitido nessa integração. Em geral, quanto mais alto o nível do admitido, mais extenso é o programa, porque maior é a necessidade de uma visão sistêmica da organização para realizar o trabalho. Bom, agora a gente dá um salto assim, né, dentro dos processos. Recrutamos, selecionamos, integramos a pessoa, agora a gente dá um salto lá para o desligamento. Um salto, porque no processo né, vai entrar treinamento, vai entrar desenvolvimento, vai entrar avaliação desse desempenho, as recompensas, e, se, e lá na frente né, a necessidade, caso ocorra, de desligar, demitir as pessoas. Então o texto vai falar que tão importante é admitir as pessoas, quanto demitir as pessoas no momento que, que isso se torna necessário. Deixar uma pessoa ir ficando porque é boazinha, não cria problemas, embora não produza, não costuma ser uma boa prática. Quanto mais deixar pelo permanecer é o elemento negativo que cria problemas para a organização. O erro mais frequente e grave é conviver muito tempo com pessoas que produzem pouco. Portanto, é preciso ter uma boa avaliação pessoal. E aqui aparece em coragem para tomar essas decisões. É, porque vai exigir muita habilidade na forma de você comunicar isso. Para isso, né, dizem que o, o êxito de uma organização depende de quem é admitido e de quem é demitido, por conta da formação da equipe. Então, assim, é muito importante a gente ter uma avaliação de desempenho, a gente verificar como é que estão... Os funcionários, como está a produção e etc. E se for necessário, é possível desligar as pessoas. É possível, eu falo possível, mas por vezes é necessário desligar pessoas, demitir pessoas. E aí a gente precisa lembrar de sermos humanos e claros, assim, né? O porquê essa pessoa está sendo demitida, desligada, para que ela também tenha um feedback do que está acontecendo. Bom, a unidade 2 vai pegar esse gap, né? O colaborador novo entrou, foi integrado, etc. Então vamos para as etapas desse colaborador novo. É bem comum as organizações fazerem treinamentos com colaboradores novos ou treinamentos em qualquer momento. Treinamento sempre se realiza por meio de curso, seminário, workshops, e ele é muito mais rápido, Inclusive, o retorno dele também é muito mais rápido, né? Uma vez que você participou do treinamento, você está pronto para trabalhar sobre aquilo. O texto vai falar também de educação continuada, que vai focar em cursos universitários, em cursos de longa duração, né? A organização investe nesse sentido. Por vezes, a organização tem uma universidade corporativa preparada para isso. Todo treinamento e toda educação continuada deve levar em consideração o indivíduo e o grupo. E todo esses esforço preparar e desenvolver as pessoas. Para a organização, no sentido de aprendizagem dos colaboradores. Ou seja, treinamento e educação devem ser customizados e adaptados às necessidades da empresa e do colaborador. Os benefícios do treinamento. Aí a gente divide em três. Para a empresa, melhora o seu desempenho, reduz custos, perdas, retrabalho e reclamações, melhora a execução da tarefa, e permite alcançar metas de produtividade. Para os chefes, melhora o desempenho a produtividade, aumenta a satisfação, desenvolve as pessoas, traz prestígio para a chefia, e é, a, a empresa passa a ser conhecida por se preocupar com o desenvolvimento dos de seus funcionários. Para os funcionários, representa o crescimento e a possibilidade de progresso funcional, dá oportunidade de adquirir novos conhecimentos e competências, permite desempenho, Permite maior desempenho e dá oportunidade de ser conhecido e dominar novas tecnologias. Bom, existem algumas classificações de treinamento. Ele pode ser feito dentro da organização, um treinamento interno. Ele pode ser feito no mercado, um treinamento externo. Ele pode visar fornecer todo o conhecimento para uma função. A gente vai chamar isso de formação. Ele pode ser de aperfeiçoamento, corrigir uma deficiência, uma melhora ou melhorar uma competência, pode ser de desenvolvimento, preparar alguém para outro cargo no futuro, pode ser de ambientação aplicada aos novos funcionários, ambientação, socialização, integração, né, podem ser entendidos aí como sinônimos, salvo algumas diferenças. Bom, sabe-se que a seleção de pessoas tem fatores subjetivos, e por mais que o gestor de recursos humanos se empenhe em realizar bons processos seletivos, na seleção, na seleção faz-se mais um prognóstico sobre o candidato do que um diagnóstico, sem termos certeza absoluta do sucesso. Por isso, uma boa ambientação do Novato ajuda muito, reforçando a questão da ambientação de um novo colaborador na organização. Todos os treinamentos realizados devem estar em linha com as atividades e o plano de negócio da empresa, de modo a configurarem, realmente, enquanto investimento. Uma melhoria real na competência das pessoas e uma contribuição efetiva, tornando os funcionários mais produtivos e eficientes. Por isso que é importantíssimo levantar a necessidade de treinamento. E mais ainda, né? Qual é o retorno que a gente espera após a aplicação desse treinamento? Bom, quero reforçar duas coisas sobre a unidade 2. É possível realizar treinamento online, com a pandemia, a gente viu uma série de ferramentas utilizadas pelas organizações, uma delas é nesse sentido. Existe um outro ponto, as organizações cresceram demais, ficaram globalizadas, e é por conta disso, né o treinamento online reduz custo e consegue atingir um público muito maior de pessoas. E os treinamentos, eles podem ser técnicos de processos de pessoas em termos de comportamentos então, a gente pode entender o treinamento a partir dessas três áreas, assim, olha, é um treinamento técnico, é um treinamento de processo, é um treinamento de comportamento. Pessoal, esse foi o módulo 2, processos e superprocessos de gestão de pessoas. Existe muito material, vou reforçar isso nas aulas, né? existe muito material sobre gestão de pessoas, sobre técnicas, práticas, políticas o que pode ser feito, como pode ser feito, como organizar. É, a leitura obrigatória traz isso, e as leituras complementares traz muito também. Então, fico o convite para vocês acessarem as leituras complementares. Além disso, né, a disciplina, como eu coloquei, tem leitura obrigatória, tem aula, tem fórum, tem check-out de presença, tem material, muito material para ser discutido para ser lido, para ser aprendido. Obrigado, boa aula, bons estudos.